E galera, beleza de nata tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui O negócio é o seguinte, não é o primeiro vídeo que eu faço com a bomba nuclear Bom, existe várias versões dela e nós vamos testar hoje Aqui o criador diz que é a Crazy Very... Ó oh, mano, só pra você ter uma noção, tá aqui ó Tem a, o backup né, o, a versão Big, Explosão Big, gray, Crazy tem essa aqui, ó, Crazy, Very, Very, Nuke Nossa, mano, essa daqui Essa aqui é a versão mais bolada do... dessa bomba nuclear Eu instalei ela aqui pra gente testar Pra ver como é que fica na cidade, em Los Santos Jogando ali no meio com esses carros, tudo Bora testar, galera Vamos ver como é que é uma explosão nuclear no GTA V Então, vamos começar o joguinho aqui Tô aqui com o Franklin. E, primeiramente, eu, eu acho que eu vou jogar uma daqui de baixo. Depois eu vou lá em cima. O clima tá bem estranho, né? Tá meio... Sei lá. Ó, vamos jogar uma aqui, ó. É com essa... Esse... O RPG que, que, que estoura a parada, mano. Vamos ver. Ó, eu não tô com... Deixa eu ver se eu tô com vida infinita. Deixa eu olhar aqui se eu tô com vida infinita. Eu não sei se, vai, se a explosão vai... Vai pegar em mim. Vamos ver. Qualquer coisa eu, eu volto, né? Ó. Uou! Olha a mulher! Caraca, mano! Mano, explodiu pra lá, mas pegou em mim, mano. Olha os carros aqui, ó. Alguns carros só. Bom, de baixo não deu pra ter uma noção de como é a explosão, mas caraca, me jogou longe, mano. Olha esse carro aqui. Nossa, cara. Eu nunca tinha visto um dano assim nos carros. Olha, arrancou a roda traseira, velho. Caraca, moleque. Bora lá, vamos ver, ó. Seguinte. A polícia tá nem mim aqui, mano. Não fiz nada, seu polícia. Só jogar uma bomba nuclear na cidade. Vamos jogar outra. Caraca, explode tudo, mano. Tudo que é... Olha lá, tudo que causa dano na cidade, ó. Tá vendo? Ele A bomba destrói, mano. Ó, sinal. Tudo que causa dano na cidade... Eita, peraí, peraí. Deixa eu subir aqui. Vamos ver aqui de cima. Vamos jogar daqui de cima agora. Depois a gente joga com um monte de carro, hein. Ó, os carros passando lá embaixo. Vamos jogar aqui. Vamos ver como é que é a explosão aqui de cima. Peraí, deixa eu vir aqui que é melhor, né. Vou jogar lá embaixo. Vai. Vamos ver. Uou! Nossa, cara! Me matou? Não. Eu disse jogar um monte, velho. Peraí, eu subir aqui, peraí. Jogar um monte dessa aqui, mano. Jogar duas, vai. Cara... Eita, a outra explodiu. Meu Deus, aí eu morri. Nossa, bugou o jogo. Meu Deus, eu virei o, o. O Michael, mano. Que loucura. O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu? Ué? Virou um slow motion. Bugou, mano. O jogo bugou completamente. Eu tô em outra dimensão aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mano do céu, velho. Tá, vamos voltar e vamos tentar jogar um monte, galera. Um monte de uma vez. <risos> vamos ver como é que é. Enquanto o Michael fica dormindo aí. Galera, dá um livro de como ficou a cidade. Olha aí, ó. Que isso, cara? Ó, ó, ó. Que isso? É... Ih, vai voltar, voltou, vai voltar ao normal? Ih, ó, ó, ó. Caraca, olha o que a bomba fez, velho. Olha isso. Vamos ver. Vamos... Deixa eu ver se eu consigo... Caraca, moleque. Pera aí, vou trocar de personagem. Aí, troquei de personagem aqui, ó. E ainda continua assim, cara. Que loucura, mano. Não dá pra pegar arma, não dá pra pegar nada. O jogo ficou totalmente... Totalmente loucão, cara Deixa eu ver aqui Se eu consigo pegar todas as armas Vou Pegar a bomba de novo, né? Pra ver Acho que é aqui, ó RPG Aí Vamos ver Nossa Ficou em slow motion Vai explodir yeah! Agora a explosão foi mais bizarra. Eu não sei se. Mano! Largou o jogo todo! O cara lhe perdeu a moto, moleque! Minha nossa! Deixa eu ver se na gravação tá bugado. Ó, oh, eu tô. tô... Quando eu bugo meu PC, eu fico travado também. Caraca, moleque! E agora? Eu morri, o que aconteceu? Merlin aconteceu. Ó a moto do cara aqui, mano. Tipo, expurgou o cara da moto, ele aqui, ó. Eu morri, ó. Eu tô morto. Caraca, velho. Cenas fortes. Cenas fortíssimas. Vou voltar pro Michael, e vou jogar outro, hein, mano. Vamos jogar outro, hein. O jogo ficou todo tudo lascado, mano Ó, vamos, vamos pegar aqui De novo Vamos pegar o RPGzinho Humilde Vamos jogar uma pra cima, vamos ver Olha isso, cara Não dá nem tempo de carregar, ó Vai, outra Vai, vai explodir? Vai tudo pro espaço, hein? Uou! Oh! Caraca, mano! Vai explodir a outra! Olha o sangue do boneco! Que isso, mano? Olha! Cuidado aí se você tem problemas de epilepsia aí, mano Pode ver essas coisas não, hein Tá explodindo tudo, cara Caraca, mano, olha isso o Santos, Agora sim deu um efeito louco, mano, ó Psicodélico, tá ligado? Parece que ser... você... Caraca, o boneco tá rolando, velho Olha isso Olha isso, cara Que isso, mano Voltou uh, normal Aí tá explodindo as coisas, cara Tá explodindo tudo, ó Ó, tá ouvindo? Buu, buu, as explosão aí Aí, ó, o centrão aqui tá todo lascado Quebrou os postes, ó Quebra, arranca os post, tudo, ó tudo que é destruído na, destruível na cidade acaba. Destruindo aqui no jogo também. Bom galera, eu vou jogar mais uma. Mais algumas aqui. Ó, tem uma parada bem legal que é a Bala Infinita. Eu acho que o jogo vai crashar. E se crashar a gente finaliza o vídeo. E depois eu vou trazer um no, no, no estilo historinha pra vocês, beleza? A gente faz uma historinha. Coloca um mapinha diferente pra ficar bem legal. É... Vamos colocar aqui, ó. Infinite aqui. Vai soltar o, a bomba? Vocês vão ver. Vai soltar uma atrás da outra. Ó. Ó. ó. Tá em slow motion, mano. Vai crachar o jogo. Nossa, minha câmera tá bem tortona. Olha o que eu fui ver. E aí. Vamos deixar explodir. Ulei oh! <risos> Max. Mano, olha isso, cara. Caraca, moleque. Pra outra dimensão Eu falei outra dimensão, lembrei do...